Então, boa tarde aí. Olha, pelo que eu tô vendo, ela é uma modelo muito bonita. Tá uns quilinhos a mais, mas... Isso daí eu também tô, a gente empata aí e pode fazer até uma, uma dupla boa. É, essas ofensas assim pra internet é fácil fazer, porque você tá no vídeo, entendeu? Você não tá pessoalmente. Então, não se deve considerar muito também não... Uma palavra só. O cara falou porque ele estava ali escrevendo, ele achou que ia fazer graça tal, achou que ninguém estava vendo, como eu estou falando com vocês, sem saber se tem alguém aí do outro lado. Né? É uma brincadeira tudo isso aqui. Então, não vale a pena condenar uma pessoa por uma declaração por escrito no WhatsApp, na, no Facebook, é, sei lá, não vira, sabe, condena a pessoa judicialmente porque. É, infringe a lei que a liberdade da internet nos dá né? então Sei lá, eu achei ela uma gata aí Sabe Com os 100 quilos a mais ela é uma gata Então, é, não é por isso que ela vai Vai dar bola pra mim Vocês acham? É isso aí, né? Mas é isso aí Acho que não deve haver punição não Só um pedido de desculpas Certo? E aí tá tudo bom é isso aí, então, é... até amanhã.